Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu... És a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites da minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou, perseguiu o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame, os que procuram mal contra mim, quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo, os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado a Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canses, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força, e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida. E de novo... Me tirarás dos abismos da terra, aumenta minha grandeza, conforta-me novamente, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó oh meu Deus, cantar te salmos na harpa, ó oh, santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. também exultará minha alma que remiste, igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão